A administração desta empresa está a aproveitar o momento e, e o contexto atual para fazer despedimentos. Aproveitou o momento para substituir esses trabalhadores por uma empresa de outsourcing. Porque a empresa talgar Talgara é que há falta de verbas para nos manter cá, mas o certo é que vão nos substituir por empresas de trabalho temporário e nós próprios estamos a ser convidados para ir trabalhar para essas empresas de trabalho temporário. O que está aqui em causa é que uh, a outra empresa tem ordenados que são metade do, do, do, dos ordenados que, que eles atualmente ganham. É uma maneira de se livrarem pronto, do pessoal efetivo da casa e porem outras firmas, que é o que já tem acontecido ao longo dos anos nesta empresa. Aos poucos e poucos têm, têm acabado com os efetivos e em empresas assim, de prestação de serviços. Isto é quase um parque industrial, temos aqui mais de 5 empresas a, tra a trabalhar aqui dentro que não fazem parte de, de, portanto, da, da Sociedade Central de Cerveja. Já foi publicado uh, que o grupo Heineken teve, teve lucros, uh, apesar das dificuldades uh, que houve o ano passado, e mesmo assim estão, estão a reduzir trabalhadores desta, desta forma. Acho que é um, um pouco má fé da, da parte da empresa. É uma empresa que gera milhões, dá milhões para futebols, Fórmula 1 e coisas assim, acho que não havia necessidade de fazer isto com os trabalhadores. Todos os direitos que os trabalhadores que estão aqui da Sociedade Central de Cervejas não vão transitar para, para as empresas de outsourcing. Saúde, outros serviços que nós temos aqui, que não há progressão na carreira, o AE, o Acordo de Empresa, são, é tudo postos de trabalho que vão ficar fora disso e o qual a empresa não tem qualquer tipo de responsabilidade. Aliás, há um número de regras que nós viemos reivindicar que eles também têm que cumprir e eles estão aqui dentro, ao abrigo da proteção de dados, a empresa não nos pode obrigar a cumprir determinadas regras aqui dentro. Isto é esse absurdo, nós, nós estamos sujeitos a ser até castigados, não cumprindo as regras, e eles trabalham aqui dentro, fazem o mesmo que nós, ou quase o mesmo que nós, e não estão sujeitos a essas regras. A nossa luta é andarmos já um dia de cada vez, vamos tentar, manifestando-nos e vamos ver o que, é que isto, o que é que nós conseguimos fazer, não é?